Já e aproveitando é. falando que acabou, né? que a época de cópia e foi bom para o Brasil inteiro, né? Sim. É, você acha que o mercado tá reaquecendo mesmo? e claro. as notícias estão falando? Ou você ainda não teve essa percepção? Eu assisti hum, uma galera ontem, inclusive, falando exatamente sobre isso. Questão de... os investidores, né? Falando hum. sobre isso. Que a, a taxa Selic caiu de novo, né? E o que que isso geraria né nessa parte aí? De, de comercial e de investimento, no caso, né? O uhum. que, que acontece? Taxa Selic menor é, é justamente para aquecer o mercado. Porque os empréstimos ficam mais baratos. Então, uhum. para as empresas grandes, vale mais a pena pegar empréstimo para investir. né? Então, as empresas vão fazer mais empréstimos agora. Que agora é, é, Eles até passaram alguns, alguns valores. Em 2015, a taxa Selic estava em 15,4%. Uhum. Ou seja, os juros muito alto para quem fosse fazer empréstimo para controlar, isso serve para controlar a inflação. E a inflação estava alta, então eles tiveram que fazer esses remanejos aí. Eu não entendo muito essa parte financeira, mas eles explicaram de uma forma que ficou fácil. Ah. Aí, uh, a taxa Selic estava em 4,5%, que já era uma histórica, e agora está em 4,25%. Ou seja, os juros para empréstimo tá muito pequenos. E estava 15% em 2014, 2015, é isso? 15%, é. é 2020, 2014, é. 14 ou 15. E... Caramba. Gente, menos de um terço exatamente então tá muito bom para quem vai é, para quem tá investindo quem tem dinheiro guardado em poupança é ruim a inflação tá mais alta do que a o uhum. Uhum. mas para quem faz empréstimo tá ótimo então as empresas grandes vão tender a fazer mais empréstimos para fazer investimentos que agora é a hora é vamos, aproveitar, vamos aproveitar que a taxa de, de tá baixa de juros para investir Uhum. Isso vai gerar todo um aquecimento do mercado inteiro. Inclusive, eles citaram o mercado da construção civil. E outra é. coisa, ah, a taxa CD que baixou, mas será que vai aumentar amanhã? Não, ela já está fixada por o ano inteiro. Uhum. Ela vai ficar assim até o final do ano. Ou seja, 2020 bombando realmente, de verdade. Fato comprovado. Oh, gost... porra, isso aí é uma notícia maravilhosa. <risos> é. Cara, e aí uma coisa que eu posso falar que eu já vi em estudos que A economia é marcada pela indústria automobilística e pela construção civil. Quer saber se o país está tá bom ou está ruim? Olha a indústria automobilística, como é que está a fabricação de carros naquele país, como é que está a construção civil. civil. Porque o primeiro sinal, a economia começou a alavancar, a galera compra carro e constrói. Galera vai começar a cair... Nem que o para de construir, um para de comprar um carro na hora. É, são, são as coisas que custam mais caro para as pessoas, né? Comprar a casa, fazer é construção civil. E é o sonho do brasileiro, não é? Construção o sonho do, do brasileiro. brasileiro. É? é. Ter o primeiro carro próprio e depois é a ter a casa primeira própria, casa própria. Próprio. Exato. É o sonho de todo brasileiro. Exato. Mas, e aí eu, eu fico ligada, fico ligada, pô, né, verdade, gente? É. E aí que é uma coisa mais legal, que aí eu já vi. E aí é uma estratégia, né? Que eu acho que até o próprio governo ele está usando, né? Você sabe, os Estados Unidos, ele sempre se recuperam das crises dele injetando dinheiro em construção. Você sabia? Todas as crises financeiras que os Estados Unidos... Eu sabia que estava atrelado. Eles, como é que eles injetavam dinheiro no mercado? Eles injetavam dinheiro através da construção. Eles botavam dinheiro, que, é, não só de prédio mas de infraestrutura também. Gerava emprego, emprego, a galera trabalhava, recebia salário, botava dinheiro na economia, começava a gerar, começava a gerar o fluxo todo. Então, a estratégia do governo americano era Aí se começou alguma crise financeira, eles vão fazer, ó, tira dinheiro, da é como gira, Mas pega lá e faz lá. Ou seja, quem tá nessa área de construção civil é uma área muito promissora. Até porque a gente segue muitos padrões lá dos Estados Unidos. O Brasil segue bastante os padrões de lá. Cara, construção é o que há, velho. É o que mais é, move é. a grana, é onde tá a... Né? A gente acabou de confirmar aí com dados, é o que mais Verdade. move a grana. Fala aí, Cláudio, um último recado para galera último recado para galera que gosta de instalação que porra, gosta de construção de inovação você que está à frente tem até alunos tem turma também da curso, como é que dica que você dá para eles cara uma coisa que eu acho massa que sim vou falar uma coisa que fez diferença para gente na construção civil a gente tem muitas áreas que a gente pode atuar né a própria Helena atua na parte de de steel frame eu resolvi atuar com instalações então, a gente tem alguns nichos que estão sendo muito mal explorados. São nichos muito promissores e estão sendo mal explorados. Galera, quando a gente fala com construção civil, quando a gente está falando aqui, na construção civil a gente tem funções boas né, para todo mundo. Só que, às vezes, é mal explorado. Então, assim, vamos pegar lá da base. O cara vai para a construção civil para trabalhar na mão de obra, ele vai ser pedreiro. Né? Ele quer ser pedreiro. Pô, por que não se especializa em ser encanador? Para ser um bom encanador mesmo, um cara fantástico, né? Uhum. E por que não em ser um bom eletricista? Né? Tem pouco, tem um monte de pedreiro e tem... É, é, é verdade, tem, tem, viu? Caramba, é verdade. cara, tem pedreiro de sobra. Por que, que não vai se especializar em fazer obras de steel frame? Provavelmente, eu, eu até acredito que dê uma... A uma, concorrência uma, é menor, né? Muito menor. Quando você entra num lugar que tem muita concorrência, tem uma frase que é massa. É muito mais fácil ser diferente do que ser melhor. Uhum. E ainda... Quando você é diferente e melhor, não tem para ninguém. Porque o que, que acontece? Vamos lá, vamos pegar aqui nas instalações, né? Eu nichei, eu form... me formei primeiro em arquitetura, na verdade, primeiro não. Eu só me formei em arquitetura, eu fiz alguns anos de engenharia civil, mas eu resolvi que eu não ia fazer nem arquitetura, nem projetos de estruturas. Falei, vou fazer instalações. Comecei, lógico, quando eu me formei, eu fiz alguns projetos de arquitetura. Mas eu falei, vou focar, vou fazer só instalações. Por quê? Porque eu vi que era um um nicho que é importante porque está em todas as construções elétrica hidráulica sanitária precisa ter em todas as construções para que ela tenha vida né é, não é. vai ser só uma caixa pode até ser bonita pode até se sustentar mas vai ser uma caixa morta é. ou seja todas as construções têm e quando eu fui analisar esse mercado eu vi que tava todo mundo tava ruim não tinha profissional qualificado e, e isso vale tanto igual eu falei tanto para projeto quanto para mão de obra é difícil o profissional bem qualificado qualificado que eu falo assim Olha, eu tenho o curso tal, eu sei tal... A pessoa que pega a norma e sabe te explicar... Por que, que eu tô falando isso? Porque o nosso ego nos leva a falar, a achar que a gente é melhor. Qualquer área que a gente tiver. Eu, mas eu sou diferenciado. O nosso ego leva... Tá, me explica na norma aí agora. Pega a norma e me, me fala e de onde é que você tirou essa explicação sua. Isso é você ser diferenciado. Você fala, ó... Assim, assim, assata, tá na norma, papapá, papapá. Por que, que eu falo isso? Porque a gente trabalha também com os eletricistas. E acontece, teve, teve casos, e não é só o cara formar, não. É ele estudar. Né? Uhum. Teve casos de eletricista que... Não, mas eu sigo a norma. Não estavam seguindo, cara. Não, mas é, ele, porque ele, ele era formado, ele era técnico em, em eletrotécnica. Ou era uhum. técnico Acho que era é técnico eletrotécnica. Então, eles estudam. Mas faltou ele mesmo, ele, a pessoa profissional, dar uma estudada a ele por conta própria. Porque o curso é uma coisa, outra coisa é depois você ir para a prática, né? Uhum. Então ele falava que seguia a norma, mas não seguia. E aí, quando existem alguns nichos muito bacana para a gente trabalhar, que são promissores. No meu caso, eu escolhi instalações, uhum. porque eu sabia que todas as obras iam precisar e não tinha ninguém fazendo bem feito. E aí, poucas pessoas queriam também fazer. Quando você uhum. pega entre arquitetos e engenheiro, pouca gente faz instalações. Então eu peguei um nicho diferente e resolvi ficar melhor do que eu existia. Uhum. Aí, quando você pega também a execução de obras, é a mesma coisa, né? Tem um monte de gente fazendo, um monte, um monte, um monte, um monte de gente fazendo. É verdade. Só que tudo mal feito. Aí, é. até o, os nossos colegas do, do Boro na Obra gostam de falar. Cara, para você vocês se diferenciar no mercado de obras, você não precisa é. fazer muita coisa, não. Você só precisa fazer o mínimo necessário. Porque tá todo mundo fazendo menos é. que o mínimo. As instalações é a mesma coisa. Tá todo mundo fazendo menos. Tá todo mundo fazendo muita coisa errada mesmo. É. Errada. Você pega a norma, tá errado. Você simplesmente fizer, seguindo a norma, você já vai estar melhor que a maioria. E aí, quando você resolve ficar melhor ainda, cara, você fica imbatível. É tipo isso. Então, é uma dica muito massa para todo mundo, né? Tanto profissionais da, da, que estão fazendo projeto quanto da execução, isso vale, sabe? Instalações é, é um caso. A gente precisa... De profissionais bons para fazer a instalação. Todas as áreas, do início ao fim, uhum. então a gente passa problema desde lá da galera que está executando, para quem tá projetando. Às vezes o cara fez o projeto errado, o cara da obra, da execução, sabe que aquilo tá errado, o encanador, uhum. detrista, né? lá, pô, mas o que que que, que, esse aqui que esse cara fez? Aí já larga o projeto de lado, às vezes tinham outras coisas certas, né? E só aquilo que aí... estava errado, ao invés dele ligar com o projetista, é... né? E aí já abandona, Acontece hum. demais isso. Então, assim, tá precisando de profissionais bons. E temos muitos nichos bacanas para trabalhar na construção civil. E às vezes a pessoa tá brigando ali pelo mesmo bolo, né? É Tem verdade. Um monte de, de outros aí para serem explorados. Excelente dica, viu, Cláudio? Tirou é? um... Gente, olha, Cláudio, tô muito feliz. Muito feliz mesmo. Muito obrigada por ter você aqui. Muito obrigada pelas dicas maravilhosas que você passou. Pelas a sacadas. Gente... vamos marcar novos encontros. Pode ter ah. certeza. Eu sei que quando eu vou deixar, você vai estar sendo é um fenomenal, a galera busca muito de instalações, é bom a gente buscar uma referência correta, né, pra eles, dar uma boa referência para eles, pra eles poderem estar seguindo. Tá certo? Nossa, galera, pode. muito obrigada por ter vocês aqui. Não deixe de acompanhar o nosso especial, Papo com Especialista. Além do Cláudio, eu tenho várias pessoas especialíssimas, maravilhosas, para estar compartilhando um pouco de conteúdo. Grandes beijos! Tchau, tchau. Tchau, até gente. Aí, Obrigadão, <risos> Helena, pelo convite. Fico muito feliz de poder compartilhar aqui um pouquinho da experiência né, com, com o pessoal. E, e assim, se o pessoal que está assistindo gostou, teve alguma dúvida, sei lá, Vai alguma sugestão Cláudio. mesmo né, do, dos temas que a gente falou, pode comentar até aqui embaixo também do vídeo aqui da Helena. Não, e dá suas redes aí para eles te se seguirem, viu, Cláudio? Bora lá, plus do meu escritório. Hein? Plus do meu escritório. Isso, qualquer lugar que você procurar, plus do meu escritório, é só a gente que tem. Fechou, então. <risos> <risos> Grande beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.